O equilíbrio emocional ajuda a lidar positivamente com emoções como medo. Tristeza e raiva. As emoções desempenham um papel importante na vida das pessoas. Eles o motivam positivamente e o guiam para alcançar seus objetivos e levar uma vida realizada. Eles podem bloquear você negativamente. Todos os nossos sentimentos são necessários. Todo sentimento nos dá informações valiosas sobre nós mesmos. E é por isso que é tão importante prestar atenção ao nosso estado emocional. É muito importante tomar consciência disso. Porque somente quando conhecemos nosso estado emocional, podemos alcançar o equilíbrio emocional e o bem-estar. O que é uma emoção e de onde ela vem? Uma emoção é um sentimento que surge quando você é estimulado por uma pessoa, situação, palavra ou ato ansiedade, raiva e frustração são exemplos de emoções com influência negativa alegria, alegria e paciência são os opostos positivos o equilíbrio emocional visa reconhecer, investigar, aceitar e deixar ir sentimentos toda emoção negativa tem um oposto positivo dessa maneira, você pode transformar a raiva em determinação e a vulnerabilidade ensina a sentir compaixão quando as emoções o dominam e limitam o que você deseja alcançar, é hora de redescobrir o equilíbrio emocional. Geralmente fica claro qual é a causa, mas às vezes não. Nos casos em que você não entende por que está bloqueado, o equilíbrio emocional é um bom método para detectar a causa subjacente. Por exemplo, um evento traumático do passado ainda pode afetar uma situação atual. Durante uma sessão de equilíbrio emocional, Veremos quais emoções estão no seu caminho e que. Para descobrir, eu uso o teste muscular. Um método comprovado para se comunicar com o seu subconsciente. Quando encontramos a causa, começamos a integrar as emoções em questão e as transformamos no polo positivo. Antes de começar peço uma pequena ajuda dando um like, ativando o sino de notificação, compartilha e se inscrevendo em nosso canal para trazer mais conteúdos como esses como desenvolver o seu equilíbrio emocional desenvolver o equilíbrio emocional significa que você responde com calma aos eventos e seus benefícios à saúde corpo e mente estão em contato trocam ideias e se influenciam como você pode influenciar positivamente o seu pensamento para influenciar positivamente o seu corpo reconheça quando você está equilibrado e em paz com você e o mundo e reconheça quando você não está assim você identifica quais momentos I'm Pessoas, prazeres, atividades que te fazem bem e que fazem mal. Identificando você consegue eliminar as etapas que faz você ter desequilíbrio no seu dia. Corte o mal pela raiz. Agora vou mostrar 7 maneiras como você deve fazer para ter um bom equilíbrio emocional. Primeiro passo para você iniciar um bom equilíbrio emocional, está em você fazer uma pausa. Faça uma pausa e relaxe. Se você ouvir más notícias, argumentar ou ficar desapontado, o primeiro passo é fazer uma pausa, quando você sentir uma sensação avassaladora e desconfortável crescendo em você, você deve parar, reserve um momento para dedicar toda a sua atenção ao tumulto emocional dentro de você, isso não é fácil no começo e isso é normal, não é fácil interromper um processo em execução no piloto automático há anos, porque vai contra tudo o que você fez até agora. As emoções geralmente nos levam a agir de forma abrupta e impensada. Para evitar a explosão emocional, precisamos fazer uma pausa, nos dar tempo para pensar e aceitar nossos processos internos. Desta forma, é possível desligar o piloto automático. Isso por sua vez, nos permite agir de maneira diferente do que normalmente faria. Ainda assim, é importante praticar, porque provavelmente não funcionará na primeira tentativa. Você pode facilitar as coisas tentando praticar em um lugar calmo e relaxante. Segundo passo. Respire fundo e se acalme. Depois de pressionar o botão de pausa, o próximo passo é a respiração consciente. Você pode encontrar seu equilíbrio emocional prestando atenção à sua respiração. Preste atenção especial às áreas do seu corpo onde os sentimentos aparecem. Quando você se sente animado ou estressado, é importante respirar fundo a respiração profunda ajudará você a se acalmar e a voltar para si mesmo o objetivo é 10 respirações por minuto claro que você não fará isso imediatamente se você estiver animado você pode até fazer 30 respirações por minuto. Também é importante praticar aqui. Por outro lado, você também pode perceber como seu coração bate mais rápido quando luta com emoções difíceis. Você pode até sentir uma leve pressão no peito ou tensão no estômago, em nenhum caso. É recomendável evitar essas sensações físicas. Nosso corpo fala conosco através de nossos sentimentos. Portanto, é sobre descobrir quais são os sentimentos enquanto você se acalma através de respiração. Ao respirar e relaxar, você pode reduzir as sensações físicas causadas por seus sentimentos e ainda interpretá-las. Se você está passando por dificuldades emocionais como depressão, estresse, falta de sono, solidão,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 Terceiro passo, é você saber como são seus sentimentos. Esta etapa consiste em familiarizar-se com seus sentimentos em um nível de experiência, em vez de processá-los em um nível intelectual. Em outras palavras, aceite o sentimento e tudo o que o acompanha como uma experiência direta. Por exemplo, preste atenção em como o sentimento se expressa fisicamente. Em seguida, você pode imaginar ou observar quais situações ou eventos geralmente causam esse sentimento, é uma pessoa específica ou talvez um pensamento, ou um lembrete que você tem, a chave é reconhecer a origem do sentimento e prestar atenção a todos os seus aspectos, então você precisa descobrir com que sentimento está lidando para alcançar um equilíbrio emocional, em outras palavras, nomeie o sentimento, é raiva, tristeza, ciúme ou medo, alguns cientistas assumem que os sentimentos perdem seu poder quando são nomeados, para poder identificar o sentimento ainda melhor, você pode fazer várias perguntas. Pergunte a si mesmo como o sentimento se expressaria, porque ele precisa se esconder em o que fez com você. Quarto passo. Aceite a experiência e permita a sensação. Este passo consiste em aceitar o sentimento sem julgamento, permitindo-o sem suprimi-lo ou se defender contra ele. Isso nem sempre é agradável no começo, mas é importante conhecer o sentimento para poder lidar com ele. Portanto, seja um observador da rejeição que desencadeia essa experiência em você. Assista suas tentativas de escapar da situação e se defender, mais importante ainda, não faça nada, permita que o sentimento se expresse como é, dessa forma, você deixa espaço para sentir e o reconhece como parte de você, o que facilita a busca do equilíbrio emocional, quinto passo, traga bondade para você mesmo, durante esse profundo desenvolvimento, você não deve esquecer de cuidar de si mesmo. Nesses sete passos, você lida com o que está causando dano, sobrecarregando e sobrecarregando você. Enquanto isso, você também precisa se relacionar com a parte de você que ainda é íntegra e saudável. Conecte-se com os reinos de si mesmo que tem carinho e amor. Pois, se você se negligenciar, não poderá reunir a força necessária para obter saúde e estabilidade emocional. Pode ser difícil tratar e consolar-se amorosamente se isso é difícil para você procure ajuda das pessoas que estão sempre do seu lado encontre aqueles que estão sempre prontos para ajudá-lo a empresa deles facilitará a liberação de estresse e ansiedade sexto passo Deixe de lado o sentimento. Enquanto isso, a intensidade do seu sentimento deveria ter diminuído lentamente. Isso permitirá que você se liberte do sentimento. Então você pode criar uma distância entre você e o sentimento. Você não é o seu sentimento, apenas o abriga por um tempo. É importante perceber que você só pode liberar o sentimento quando retirá-lo do seu diálogo interno. Você não pode forçar um sentimento a desaparecer. Você tem que esperar até que se dissolva por si só. Nesse sentido, a percepção de que você não está sentindo é um passo importante para quebrar seu poder. O sentimento não é você. Sétimo passo e último passo, não manuseie ou haja dependendo das circunstâncias. Quando a tempestade emocional desaparecer, você poderá passar para o passo final no caminho para o equilíbrio emocional, decida se deve agir. Se você estiver em uma situação em que é necessária uma resposta, estará melhor agora. É muito mais fácil agir quando você está calmo e em contato com suas próprias dúvidas e desejos. Se, por outro lado, nenhuma resposta imediata for necessária, é melhor esperar até que o sentimento perca força, não manuseie até entender a mensagem do sentimento, como você pode ver, um sentimento difícil pode mudar, pode mudar de calma e serenidade se você der atenção e tempo, a chave que abre a porta para o equilíbrio emocional é estar presente para os seus sentimentos, essa prática precisa de muito tempo e habilidades, mas se você conseguir controlá-los, poderá lidar muito melhor com as dificuldades e os problemas das sua vida cotidiana. Não apenas você melhora seu relacionamento consigo mesmo, mas também com os outros. Essas foram as dicas de hoje.